Olá, queridos ouvintes e amigos, na nossa Rádio Mundial, a Rádio da Nova Era, a Rádio que Acredita na Vida. Eu, arme como faço todas, às 18h30, para conversar com você. E agora também, a, às segundas de manhã, às 7 e 30 da manhã. Então, na segunda-feira, nós estamos aqui duas vezes. né? Nós abrimos às 7 horas da manhã... Sete e meia, desculpa, e, e depois voltamos às, sete, às seis e meia da tarde. Bom, ah, eu estou aqui na rádio né? há quase 20 anos, sabia? Nossa, é brincadeira, 20 anos é tempo, né? Vai fazer 20 anos agora em janeiro. Como esse ano passou rápido, não, gente? Nossa, eu, eu assim, esse ano... Eu, eu, Para mim, assim, na minha concepção, foi um ano assim, de decisões. Mas de decisões muito fortes. E, no quê? Sabe, decisão da própria vida, da própria construção da vida, de mudanças. Eu não sei se a maioria das pessoas percebeu ah, o quanto... Né? Os pensamentos, até aqueles pensamentos repetitivos, podem até continuar repetitivos, só que eles se, se desconstruíram num repetitivo para pegar outro repetitivo. Mas é, é como se a pessoa, é como se a gente estivesse é, num, num estado até letárgico, que dá muito sono, e eu vou explicar direitinho para vocês o que, que é isso. E, e além desse estado letárgico, a, ao mesmo tempo, vê uma vontade de construir, de, de, de poder desenvolver alguma coisa, mas, às vezes, esse, esse querer construir e desenvolver alguma coisa é até um medo de não estar dando certo dentro da atual conjuntura. Então, nós precisamos trabalhar muito, muito mesmo, o nosso autorresgate, nós precisamos trabalhar muito esses, né, é, essa nova é, fase da vida e, e quebrar as amarras da resistência. Tudo que é muito negativo está vindo à tona. Está mesmo. Não é só o que tem fora, é o que tem dentro da gente. E o que tem dentro de nós é o pior de todos. O que tem dentro de nós são, são situações, são fases da vida, são é, medos que ficaram impregnados como que colado, como que tatuado na nossa mente. Ficou tatuado. Então, as pessoas elas estão perdidas e hipnotizadas por elas mesmas. Eu falei do estado letárgico, né? Para quem não me conhece, eu não sei se eu já falei que eu sou a Armin de Gourmandian. estou há muito tempo aqui na rádio, mas depois eu vou dar minha agenda para vocês e atender um ouvinte. Mas voltando ao estado letárgico, o que, que eu quero dizer? Gente, para quem tem uma sensibilidade fina, super apurada como eu tenho, eu, estou, eu sou extremamente sensitiva. Eu não sei se eu escolhi ou se, de repente, eu virei uma sensitiva desse jeito. Mas eu nasci assim. É, é de uma sensibilidade, a minha sensibilidade, ela além de ser um leque, né? Porque tem eu te, eu tenho vários canais da sensibilidade... Vocês vejam bem, eu vou desde perceber, ter uma premonição, fora a intuição, que é permanente em mim atualmente, ela, ela passa a ser permanente? Não, ela sempre foi permanente. Eu é que percebo agora ela com muito mais nitidez do que antes. né Lógico que de uns, grande, de uns bons anos para cá... Mas a, a intuição é a nossa alma falando o tempo todo. É você liberar isso dentro de você. e Aí eu vou desde a premonição, desde, a, desde sonhos. A pessoa me conta sonho, é, é, é no ato. A gente define aquele sonho. Não é porque é aquele sonho que arrancou um dente, vai morrer alguém. Isso é tudo besteira. É tudo besteira. É coisa que você programou, pôs na cabeça e pode até acontecer. Mas não, não, não quer dizer isso. né? Os sonhos são, são, são coisas muito mais profundas em nós. São visões né, que a nossa mente vai trazendo à tona quando nós estamos dormindo, aparentemente dormindo, e lá dentro está tudo funcionando. E, e, a, e a, por exemplo... Você, às vezes, vai buscar fora uma resposta que já veio dentro de você. Então, é pressentimento, é premonição, é a cura. É canalizar o subconsciente da pessoa. É de onde eu percebo todos os implantes que ela tem. E como esses implantes, gente, que são crenças, crenças pesadas, paradigmas... É, os registros do DNA, né? Que vieram nas nossas células como carimbos, carimbos que estão, né? Porque a nossa primeira célula, ela já tem um cérebro. Ela, a primeira coisa que forma, né? É o. É o é justamente o peito, é, é o pulsar, é o cardíaco. Em seguida, já vem a medula e vem o cérebro, que já é uma forma de, de, de obter, de começar a passar as informações para a rede neural. Eu até peço para as mamães tomarem muito cuidado com o que elas estão passando para aquela criatura, porque se passa fora, imagina dentro dela, né? que, que, que a criança... Que, aquela, que aquele embrião vai começar a desenvolver com aquelas informações. O espírito ele não está acordado, ele está dormindo naquele momento. Por quê? Porque ele vai entrar dentro de uma outra faixa vibratória. Enfim, é um assunto muito longo. E o que, que acontece com esse estado letárgico? E que os implantes vão vindo à tona. E não é assim, ó, você tem 700 implantes, vou tirar agora, não. Isso é, é coisa muito mais profunda, gente. São nódulos que foram adquiridos há muito tempo. E, e você não vai diluir aquilo num segundo. Precisa ser muito bem trabalhado. A radiestesia ajuda, mas precisa ser trabalhado com outras coisas. O estado letárgico é assim, você acorda, mas não acorda. Você dormiu bem... Um exemplo. Você dormiu bem na hora que você vai sair da cama. Dependendo do que você for sair, você quer continuar. É como se o corpo estivesse sempre... Sabe? Você estivesse meio zoando. Como essa tecnologia está muito avançada... E a maioria dos jovens, a maioria das pessoas... Param até aquilo que estão fazendo no meio do serviço para ficar respondendo WhatsApp, para ficar olhando lá o que foi postado no Face, no Instagram, não sei aonde, não sei aonde, elas já estão hipnotizadas. Então, essa energia já está pegando, passando, dentro de uma frequência, Frequência muito baixa, mas está vibrando muito baixo mesmo. Assim como tem as altas frequências, tem a baixa, tem a frequência de luz e tem a frequência do pensamento agarrado nas coisas negativas, que não tem nada a ver com a terra, com a mangaia. Ao contrário, a mangaia já não está mais aguentando a terra, ela quer mudar isso. Mas tem fendas na terra, fendas, onde todas essas informações. Estão escondidas E que estão aprisionando Essas criaturas Então, a forma de soprar É pegar essas pessoas Que são fáceis De serem agarradas E ficarem travadas Ficarem encarceradas Nessas informações Informações deformadas Né? Que, uh, que essas tecnologias, uh, que toda, toda essa rede social, enfim, tudo isso que está vindo está prendendo as pessoas. E isso vai criando uma frequência de uma forte energia escura. Escura. Sabe, eu até falo para o pessoal que vai fazer palestra, para os meus alunos, é como fumaça de chaminé. E isso está adentrando... Como... Gente, passa de uma mente para outra. Vai passando de uma pessoa para outra. Se a pessoa estiver no Japão e pensar numa aqui... Aquela fumaça vem imediatamente, aquela coisa preta. Mas é um preto, é um cinza escuro. É uma... São cores, gente, que vocês não têm ideia, que eu não gosto nem de perceber, porque a gente precisa ficar fugindo daquilo toda hora. Precisa estar sempre dentro de uma cone de luz para não pegar isso. Então, vocês imaginem aqueles que estão na luz que estão dentro de uma frequência mais alta, de uma vibração de luz, né? Uh, procurando outras criaturas que estão dentro dessa mesma frequência, <coughs> seres estrelares jogando porque eles não conseguem se aproximar, Pessoas que falam de anjo como se anjo chegue, tivesse hora para vir ou tivesse minuto para vir, isso é tudo besteira, porque anjos são fontes, são fontes até geométricas, vamos dizer, de uma dimensão geométrica, mas eles estão presentes, é igual Miguel Arcanjo, o que eu chamo de Micael. É, é, é, é a mente divina adentrando em cada um de nós, é a força imantada da Terra procurando ajudar aqueles que estão dentro dessa frequência. A força que está sendo feita para algumas pessoas, porque a maioria já está sendo hipnotizada. Está nesse estado letárgico. Aonde já se viu ficar se engalfinhando em redes sociais e brigando por motivos. Peço irmãos... Um bloqueando o outro, um tirando o outro, o outro. E não estão mais brigando olho no olho assim, sabe? Porque até que uma briguinha de vez em quando entre irmãos, isso é normal, mas é uma coisa. Pronto, já te bloqueei. O que, que significa esse bloquear? Aí chega na casa da mãe, encontra um beijo-abraço, outro, cheio de ódio. Eles estão transformando o ódio como se fosse uma arma do bem. Quanto mais ódio eu tiver, mais eu vou acabar com, aquele, com aquela coisa ruim. E aquela coisa ruim, pensa que essa é ruim. Nós estamos vivendo numa fase assim. Eu vou parar por aqui. Porque quem quiser saber mais, que vai fazer minha palestra, porque eu tenho limite para falar pela rádio. Eu não posso ficar falando muito. Eu não sei quem está me ouvindo. E o pessoal que me conhece fala... Armin, você é uma das pessoas mais autênticas que eu conheço. Tá. Eu sou autêntica. Eu não sei ficar enrolando. Então, por isso, gente, eu vou convidar você... Para um sábado, dia 27, 27 agora. Não esse sábado que vem o outro. Fazer comigo uma palestra sobre... Uh, como desconstruir os registros da escassez em tudo? De tudo que está faltando por medo. Você pode ser milionário, mas está faltando você. Está faltando esclarecimento, está faltando abertura. Sabe? Para que fugir de onde você vive? Você está ali. E para um lugar que você vai ficar pior... Para que fugir das situações? Você não precisa fugir, você precisa entrar em você. E vamos, re, é, e vamos construir a, a nós mesmos, reconstruir de novo. Eu dei essa palestra no sábado, foi maravilhoso. E a pedidos, eu estou... Vou repeti-la no dia 27 do 10, das 15 às 17h30. Quem quiser participar, liga, peça informações tá? e já se inscreva, porque eu não atendo mais que 12 pessoas na palestra. E os exercícios que você vai fazer, você vai saber exatamente como lidar com você, se ver e perceber o quanto você está entregue nas mãos dos outros e não percebe e está nesse estado letárgico. Vamos tirar essa coisa escura? Isso tudo não é nem plante já, é chip mesmo. E vamos aprender a lidar com isso. Mas, para aproveitar, agora, na quarta e na quinta-feira, você pode escolher o dia, se você quer na quarta, ou você quer na quinta, né? que vai ser nos dias 17 ou 18. 17 é uma quarta-feira, eu vou dar a retirada dos implantes. Você vai ficar uma hora e meia lá comigo, quase duas horas, só exercitando. Você mesmo vai perceber pelo menos um implante um dos nódulos, porque o teu corpo vai falar para você aonde está. E a hora que o corpo falar, você vai identificar automaticamente e nós vamos trabalhar para diluir aquela informação e, de repente, aquela crença, aquela coisa ruim que veio no seu DNA, que foi colocado, injetado em você, vai sair. Então, para quando que vai ser essa palha? É super barata essa, tá? Bem baratinho. Uh, vai ser no dia 17, na quarta-feira, uh, das 19h30, ou seja, das 7h30 da noite até as 21 horas, até as 9 da noite. Já liga, pessoal, e se inscreva, tá? Então, a noite já está definido que é quarta-feira, dia 17, das 19h30 às 21h. Às 21h. E na quinta-feira, ou você pode, vai ou no outro, ou você pode ir na quinta, no dia 18, das 15h30 às 17 horas. Essa eu já estou com algumas pessoas marcadas, então, eu peço para você já ligar e reservar seu horário. Então, na quinta, das 15h30 às 17h. Então, você tem duas opções, ou à tarde ou à noite, Tá bom? Venha reconhecer e retirar os implantes através da energia fria e do registro da memória celular. Gente, você ali você vai sentir o que é energia fria. Você vai sentir essa vibração. Eu te garanto. Tá bom? Se você não sentir o dinheiro que você deu, que é pouquinho, mas eu te devolvo. E o número do telefone, para você já fazer a sua... Pode fazer pelo WhatsApp, né? Eu vou, se comprometeu, venha, pelo amor de Deus, tá bom? Porque se eu não vier dessa vez, eu já, eu já botei um monte de gente de lado. Não estou mais aceitando. Por quê? Ligam e não vêm e seguram os outros. Então, o telefone é 9 9 675 5250 9675-52509, 9675-5250, para se inscreverem. Tenho fixo, mas depois no final eu dou. Vamos atender ouvinte? Alô? Alô? Quem está falando? É a Miriam. Miriam? Isso. Tudo bem, Miriam? Tudo bem. Fala, Miriam, você quer saber sobre algum implante ou sobre alguma dor, alguma coisa assim? Quer saber se eu tenho algum implante, porque eu tenho um cisto no lado do joelho direito. Tem, tem um cisto aonde? No joelho direito. Ah, eu não entendi. Do lado direito da onde? No joelho. Ah, no joelho. Hum... No joelho direito você tem. E esse lugar aí, você esse cisto ele fica. Deixa eu ver. Ele fica na parte mais baixa do joelho. Sim. E além de ficar na parte mais baixa, me parece que ele tá aonde é um lugar fundo. Indo um pouquinho para a esquerda. Isso. É aí mesmo? Sim. Tá. Uh, esse cisto você tem? Me diz uma coisa. Olha, vamos ser rapidinhas, tá? Hum. Uh, vamos ser bem rápidas. Só diz para mim. Você chegou? Você é católica apostólica romana? Sou era espírita também. Não. De criança o que, que você era? Católica. Você fez primeira comunhão? Sim. E como foi para você aceitar essa comunhão e ficar ajoelhada? Eu não me lembro tá. uh, Você tinha que se ajoelhar Diante dos outros de vez em quando? Não Porque está muito ligado à religiosidade A não. não aceitação De ajoelhar diante Daquilo que ela não quer Entendeu? E ser obrigada não. a ajoelhar não. Acontecia isso? Não, não você sempre ajoelhou na boa? Sim, sim. Você ajoelha ainda? Ajoelho não. A... Hã? Não. Agora não, né? Mas de criança? Sim. E por que você que ajoelhava? Para Pra rezar. Pra o quê? Rezar. Tá. Hã? Sim, tá. Pra rezar. E acontecia o que você queria? Não lembro dessa parte. Então, mas está tudo aí registrado, viu? Hum. Uh, começa a pensar um pouquinho que você vai ver que você vai encontrar. Hum. Isso é tá muito bem. forte. Hum. E foi depois da sua primeira comunhão, hum. tá? Tá bom. Tá, você fez tá a bom. primeira comunhão, né? Sim. Foi depois disso. Hum. Tá bom, tá querida. Um beijo tá tá para você. Tá, tá, tá. Uh, Tem mais ouvinte? Uh, se alguém quiser ligar, então, agora eu vou dar mais alguns recados. Pessoal, uh, voltando a falar, no dia 17, né? Não esqueçam, ou dia 17 ou dia 18. Você vai reconhecer, por exemplo, eu estava falando aqui com a Miriam, né? Ela já sabe do joelho que ela tem um quisto tal. Daqui a pouco, provavelmente, ela vai sentir esquentar alguma coisa e ela vai identificar, apesar das resistências. É, e acontece esse tipo de coisa, a pessoa identificar na hora. Então, no dia 17, vai ser à noite, na quarta-feira, agora, quarta, das 19h30 às 21h, ou na quinta, que vai ser à tarde. A mesma coisa, só que à tarde. A pessoa já precisa ligar e agendar seu horário, que é das 15h30 às 17h. Venha, se reconstrua e sinta a força da energia fria. Não tem ouvinte? Então tá bom. O pessoal não quer ligar para mim, né? <risos> Mas não tem problema. Ah, tem um ouvinte? Então vamos pegar rapidinho. Alô? Alô? Ah, vai dar... É celular. Então, gente, para você agendar um horário, é assim. É no 9 9675 5250 Eu estou em Santana. 9 9675 5250 9 9675 5250 São Paulo, Santana ou então pelo telefone fixo 29. 508343 Você deixa o seu recado na secretária Com uma voz bem nítida, bem alta 29508343 Código de área 11 Eu estou em Santana Como que funciona o meu trabalho? Funciona da seguinte forma À medida que eu vou conversando com você Agenda uma consulta, passa comigo E veja como que é à medida que eu vou conversando com você, eu canalizo o seu subconsciente. Né? O que está que acontecendo? Aonde você adquiriu aquele trauma? Em que fase da sua vida foi introterino? Essas coisas você traz, né? Nós vamos decodificar as células. O que, que é decodificar? Como eu falo para vocês esses 20 anos que eu estou aqui na rádio? Né? O que, que é decodificar? Quando eu converso com você... Né, Começa a fazer como se fosse o escaneamento das células... A célula tem inteligência, ela tem cérebro... Todas as células têm... Então, nós vamos captar a célula mãe... A que realmente pegou aquele, prim aquele primeiro impacto... Como foram oh, as várias células... Né? se foi intruterino ou não como foi que aquele impacto daquele trauma atingiu a pessoa quando aquele trauma vem impacta aquilo fica registrado no seu subconsciente que fica entre o laringe e o peito e o ponto do V né? o, o, o ângulo ele forma na nuca por isso que todo mundo tem a nuca presa e dali é que vem a decodificação é da onde eu percebo, eu sei qual foi a célula ou, ou quais foram. Então, eu vou te dar a informação direitinho. Olha, eu percebi que, que aconteceu isso, tal, tal. Você lembra? Quando você tinha tantos anos, há tantos anos atrás, isso põe a mão em tal lugar do seu corpo que você vai ver que lá vai doer um pouco, que você talvez não tenha tentado. Não, Armin, eu sempre tive. Então, você lembra desse fato? Poxa, eu nem sabia que um dia aconteceu, nossa, eu não sabia que isso acontecia. Ou então eu pergunto de algum sonho, eu pergunto de alguma coisa que ocorreu com você. E quando você lembra, nós conseguimos trabalhar para diluir. Então você faz a consulta, gostou? São, você vai agendar seis sessões, uma vez por semana, por uma hora. Tem depressão profunda? É maravilhoso. Síndrome do pânico? Melhor ainda. tá com pensamentos repetitivos? Aquela angústia, amargura? Gente, vai lá, vamos resolver. tá precisando nessa época, tá bom? Vamos tirar aquela chaminé e vamos pôr luz, tá? Aguardo por vocês. Essa semana, semana que vem. E também às segundas ou às sete e meia da manhã e às dezoito e trinta, nos dois horários... Estejamos sempre na paz, luz e harmonia. Posso dar o telefone mais uma vez? 99675-5250. 99675-5250 é o meu WhatsApp e o celular, tá bom? Aguardo por vocês. Um beijo e um abraço para todos.